Vivo! Papajós vivo! Oi! Águas para a vida! Oi! Águas para a vida! Oi! Águas para a vida! Oi! Essa daqui, Saré Maidã. Essa aqui é do cacique Walter, a aldeia da Tia Wapã. É o cacique Geraldo, a aldeia da Diacapapa. E aqui é do seu Francisco, a aldeia Mãe A última. Que é a última. Eu ficava pensando assim, em que eu poderia ajudar, né? Ah, então, como apareceu essa oportunidade de fazer vídeo, sobre a luta, então eu achei assim muito importante, porque a gente ia, ia poder é, também ajudar o cacique, Juarez também na luta, né? Porque às vezes ele praticamente lutava sozinho, né? Andava sozinho, em reuniões. Hum. E aí a, e com isso a gente já também fomos. É, a gente foi saindo, né? Aqui nem agora, né? A gente é convidado para participar de reuniões. Para registrar tudo que tem lá Então também eu achei muito importante Eu tava no... em Saura é My Bank convite do, do cacique Juarez para fazer o registro da chegada dos guerreiros que vinham do alto para poder fazer a autodemarcação. Né? E aí, vários imprevistos aconteceram né? e os guerreiros não chegaram. Entendeu? E eu permaneci na, na aldeia esperando. Entendeu? E aí, estava participando da rotina deles né? com, com as mulheres e elas foram né, perguntando o que, que eu estava fazendo ali. Estavam curiosas sobre o meu trabalho, né? sobre a minha atuação. É, e eu percebi que tinha né, uma vontade delas né, de, de, de participar daquela forma. E a gente começou a conversar né, sobre né, a comunicação comunitária, sobre a, a produção de vídeo como provas, né, da importância deles colocarem a narrativa deles, né, que, da luta que eles são protagonistas. Né. E aí, quando os guerreiros do alto chegaram, elas já estavam totalmente... Né, é, empoderadas né, e começaram a fazer entrevistas né, sobre o que eles estavam fazendo ali, é, sobre né, o que, que era a autodemarcação e aquilo foi envolvendo todo mundo. É incrível como quando as mulheres estão envolvidas, sabe? Envolve toda a aldeia, né? Porque né, envolve as crianças, envolve os maridos, né? Então estava todo mundo né, envolvido né, na, na, naquele, naquele momento. O macarrão estava soltado tava sujo, arroz, tava só folha, pavos, e... era obrigação comer, assim, cabeça, e... Bate pra <risos> Já! na o O de com e mãe, que era a mãe, que a mãe, era a Pico o cheiro a si juaninho muito variam o que é o que, nasce um bit a gente vai Tchebavatcam, raixococam, o Eles iam, né, roçando nós fazer a comida, porque tem dia que era assim, nós fazia comida. Quando acabava a comida, ou terminar de fazer a comida, a gente pegava as panelas e saía já na trilha deles. Aí, antes de chegar lá, na hora que eles chegavam para descansar e não custava nada de nós chegávamos atrás já. A gente <risos> se surpreendia porque a gente fazia comida. A gente vai ficar um sorrindo. A ressão igarapé um e com bolsa. E falar que nós era muito corajosa porque <risos> geralmente assim andar no mato, que tem muito espinho, né? Andar assim, de bota que nem, nem você aí. <risos> você não vai andar descalço, né? No mato. Não. Pois é, não. My little cousin Não aceito. Aceita. aceita. Uhum. Tem vezes que ele cai bem madurinho, fica bem docinho. É? Hum, gostoso. Ele não fica muito bom. Muito bom. Muito amargo nem muito doce. É? Muito bom. Seria importante para nós a autodemarcação que a gente poderia viver. Também mim, mais em paz, que a gente poderia pescar, mais pais, paz, meus filhos poderiam caçar mais direito. Tendo fé que um dia sai, né? A... o primeiro passo já foi dado que foi uhum. 19 de abril, que foi a primeira assinatura. A primeira papelada. Tem fé que em Deus que consiga mesmo. A nunca desiste o que a gente quer, né? Vai sonhando até que um dia realiza. Tem muita mulher que não gosta de reunião, né? Eu gosto de reunião, ficar lá escutando. O que dá de falar, eu falo. O dá de falar, eu tenho que dizer o que eu penso, o que eu não penso. E tem muita mulher que Não, eu não vou porque eu não sei falar, né? Não sirvo para nada. Só os homens que têm direito de falar. Porque as mulheres tem que ter direito de falar também. Né? Tem que falar menos um pouquinho, aí de pouquinho em pouquinho, pouquinho vai aumentando. A natureza pede socorro, sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se si mudar Muitos já sonham com uma nova vila, sendo a primeira da fila toda estruturada Casas bonitas tendo segurança, colégio para as crianças, mas só é fachada A natureza pede socorro, sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência, não é como você pensa para se si mudar